Baby, yeah, come down, oh, come down Tell oh, the about he put in my heart All up, all down, all up, all Tell the sweet life, come oh, oh, oh, oh, down If I tell you the album, you know the oh, oh, young oh, down oh, No, tell me no, the body put E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo hoje Eurotrack Simulator 2 Com essa Scania 113 maravilhosa, linda, bonita No mapa Rotas Brasil, pessoal É isso aí, então sem mais delongas, bora pro vídeo Então pessoal, vamos saindo aqui, estamos na cidade de Taubaté aí e vamos até aí a cidade de... Eita, já me esqueci o nome da cidade, hein? Estamos em Taubaté, vamos saindo aí. E vamos até... Eita, já deu até carga ali. O cliente espera a sua carga. Vamos até Jacareí, pessoal. Carregando aí 34 toneladas de embalagens usadas. Isso mesmo. Esse caminhão que eu estou aqui é do Fábio Contier muito bonito, maravilhoso de lindo aí. Com bitrenzão já já eu boto aí na câmera 2 para vocês aí, hein? Então, vamos lá, olha que mapa top, pessoal. Olha, olha, olha, olha. Eita, vamos com cuidado aqui pra gente não bater, né? Logo na saída pra gente não bater aí o nosso caminhãozão aí, ó. Que lindo de bonito. Então vamos embora, nossa viagem são 89 km no Rotas Brasil pessoal, como vocês sabem podem travar, pode travar e também pode acontecer de demorar muito por conta aí dos km né, vamos ver se a gente dá conta aí de fazer uma boa viagem com essa Scania 113 do Fábio Pontier Pessoal, vou deixar o link na descrição aí do vídeo para vocês adquirirem esse mod E também adquirir o um Rotas Brasil Que tá muito legal O Rotas aí Sempre atualizando da melhor forma Pra gente rodar é, Então vamos saindo aqui da fazenda, né? Tô bem aqui na maciota Olha ali, pessoal Olha ali o, os reloginhos Trabalhando ali, ó muito top. Por enquanto ainda não tem carro, né? Que nós estamos aí bem numa. Não é uma rodovia, mas é um, um trechinho bem bacana aí do Rotas. Que eu nunca trouxe para o canal. É a primeira vez, né? Rotas Brasil sempre dirige de ônibus. Dessa vez, decidi aí. Tá dirigindo com vocês aí de caminhão. E tá travando aqui um pouquinho, hein? Rotas Brasil é, sempre trava, né? Não tem jeito, é muito detalhe Mas é muito legal Vamos com calma aí Pra gente não tombar, não bater nem nada E já de início aí O bichão já tá pedindo marcha hein? Acho que não vamos dar conta de subir isso aqui não Não vamos dar conta de jeito nenhum De subir isso aí Falha na suspensão ó. É, o bichão tá pedindo marcha Eita, meu Deus do céu, hein Devagar a gente sobe <risos> Ah, meu pai É foda Foda, esse vídeo vai demorar por conta disso aí hein? Se eu não conseguir, pessoal, dou uma cortada no vídeo aí E a gente continua a nossa viagem Morreu Morreu o bichão, hein Muito lindo esse caminhão, hein Topzera das galáxias, olha que lindo! Então, vamos lá, pessoal. Eu dei uma cortada no vídeo pra ele não ficar muito grande, né? Mas ainda, nós estamos no morrinho aí, ó, no mesmo lugar ainda. E agora o bichão vai. Hein? Agora ele sobe. Agora sobe. Tá bem pesado o caminhãozão. Né? Olha o painel do caminhão das galáxias simbora, os ali trabalhando, vamos aqui pegar embalo aqui bastante, porque a gente não pode, pessoal é, parar o caminhão, porque se a gente parar o caminhão, a gente não anda né? a gente não anda Ó, mais um morrinho aí Vai sofrer o bichão Até que não Esse aqui ele vai subir de boa Aí Pessoal como vocês sabem aí O Rotas Ele pode travar E eu acho que o travamento Mais assim intenso É por conta do tráfego do jogo Mas não deixa de ser um mapa Espetável tem que falar bem devagarinho Porque muita gente não conhece o Rotas Brasil Porque é um mapa pago né? Às vezes a pessoa não tem um mapa Mas tem vontade de rodar Eu aconselho vocês pagarem o valor Porque é o mapa É o mapa, prestem atenção É o mapa mais detalhado do ETS2 brasileiro Olha que top pessoal, desta vez eu coloquei a cabine bem próxima ali para vocês verem é... bastante aí o caminhão de pertinho, olha que caminhãozão top, tá manucadinho, chegando na cidade também 2 quilômetros Eu tentei colocar um mod de KM Aqui, mas não funcionou Ele tá indo Tá rodando a rodo aí né? São, É um câmbio De 12, né Então o torque do caminhão aí Provavelmente Vai ser bem legal Apesar que ele tá bem pesadinho Por isso que tá bem devagar Nós estamos a 56 por hora e o Rotas Brasil é um mapa pesado, mas por enquanto ainda está, por mais que tá travando, ainda está de boa ainda, né? Tem que parar aqui por causa do trânsito. Vídeozinho top aí pra vocês, hein, galera. Vídeozinho top, hein. Ao freio do, do bicho, do bruto. O pessoal tá parando ali, porque tem muita gente passando ali, muitos carrinhos passando. Vamos ver se a gente tá a conta de chegar no destino finale. Até a cidade de... Jacareí, hein? Chegando na cidade, entrava mesmo, pessoal. Não tem jeito. Carrinho, carrinho, hein? Me espera passar, hein? Scania, pessoal, tá travando Mas tá travando, hein Eita, detalhe hein? Olha o bruto aí atrás é me trenzão, hein Chorando, pessoal Tá chorando o bicho O bruto tá chorando Tá dando conta não, Scania? Bora Você é conhecida por peso, aí E é isso aí, pessoal. Desde já, muito obrigado aí pela presença de todo mundo que vem aí. É... Presença de todo mundo aí que vem aí. Presença de todo mundo, pessoal, que vem aí, curtir os vídeos do canal. A presença aí do pessoal... Oh, o caminhão parou aqui para mim. Caminhão não, o carrinho parou pra mim reboque também é mod tá pessoal então vai estar tá o um link aí na descrição para vocês para que vocês também possam adquirir esse mod é uma outra coisa também que eu tava falando aí né é o pessoal que tá vindo aí é, compartilhar a, as lives compartilhar os vídeos isso é muito importante muito obrigado mesmo Aí, sem vocês a gente não é nada, né? A gente precisa de vocês aí para poder é, tá no YouTube. Então é isso aí. Só tem que agradecer o pessoal, os inscritos do canal. E bora aí seguindo Rotas Brasile e tá chorando, pessoal. Tá chorando. Nosso busão, buzão não né? Nosso caminhão, é. <risos> Eita, meu Deus do céu, tadinho do bicho Olha o motorzão da Mercedes aí atrás Bora meter marcha nesse caminhãozão aqui Até que, até que o momento tá de boa, não tá travando tanto, né? Mas daqui a pouco a queda de FPS cai aqui volta aqui, mas eu vou passar direto para não ter que fazer essa rotatória, porque senão vai tomar muito tempo nosso, né? Vou deixar o GPS grandão aí para vocês verem aí, onde que nós estamos passando a antenazinha ali balançando é detalhe, né pessoal? Tudo é detalhe nessa vida e eu vou te falar, rapaz Esse mapa é top, viu? Esse mapa aqui, você Por mais que trave Você ainda tem a vontade De rodar nele Porque é um mapa Muito legal Vão demorar aí muito Vai ser um vídeo grande, hein, pessoal? Já avisando vocês aí Não tem como eu cortar é, Porque senão corta a viagem né? Então fica meio que ruim aí Oh, tá travando Chegou aqui nos detalhezinhos aqui Tá trava Eu tô de seis marchas aqui, né Vamos ter que mudar ali Vamos mudar aqui rápido Vamos mudar aqui nos controles, né Por isso que eu tô vendo que não tá andando aí Por isso aí Reduzida, nós temos que estar tá na caixa alta Agora o bicho anda O bruto anda. Ah, os caminhões da Coca-Cola aí, pessoal. Esse reboque aqui é do RC do mapa RC Brasil. E esse mapa, pessoal, também é muito legal. Vale muito a pena você rodar com ele. Uma outra coisa importante. É o seguinte Esse reboque Além de você ter ele para você E cargas também Você também consegue ver Esse reboque no tráfego é, Do jogo Tá Então vocês podem ver aí Que tem alguns caminhões aí com esse reboque No tráfego Ele substitui algum reboque Do tráfego com certeza né? E é muito top Aí ó Legal aí, ó, do lado ao ah, o painel Vou mostrar pra vocês, ó Temos uma TV ali atrás Não sei se dá pra mostrar a TV Não, não dá pra mostrar, tá escuro, né Mas trava, pessoal, trava um pouquinho, viu Trava um pouquinho, isso é, isso é normal do jogo Do mapa Porque tá carregando o mapa e tudo mais, né tem várias outras coisas, aí, ó. Tem muitos detalhes. Muitas coisas. Então, realmente trava o jogo. Na verdade, não trava. Na verdade, é queda de FPS. Mas é, é comum. Isso aí eu canso de dizer no Rotas. É, sobre isso, né? Esse zoada aí tá zoado, hein? Esse motor da Scania aí tá bem babadeiro, hein? eu gosto muito de coca-cola tô com medo na hora que chegar lá em São José dos Campos ali naquela parte ali a parte ali eu vou te contar se começar a travar a gente dá um cortezinho no vídeo e continua a viagem mais para frente né Então vamos embora carregando aí embalagens usadas são 34 toneladas hein Tá pesado. Para uma Scania não é nada, né? Mas a gente tá aí com uma Scania antiga, né? Então. Pode ser alguma coisa assim. Estamos na Dutra aí de São Paulo, da Washington Wish. Vários caminhões, um tráfegozinho aí, ó. Muito legal, ó. Olha aí. Polícia rodoviária sadia aí, esse mapa é top, esse mapa tem tudo de bom, tudo de melhor aí pra você rodar nele Bora, bora Aí pessoal, reboque do tráfego aí, ó Na Scania, a Scania tá puxando, a Scania é mais nova, né, no caso Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique por dentro aí de todo o conteúdo que eu postar no YouTube. E também, pessoal, deixa o like para ajudar. O like é importante, ele ajuda é, a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, por gentileza, deixa o like, não custa nada, não vai quebrar sua mão. O seu dedinho pra você ir lá E deixar o like pra nós ao posto aí O posto Shell Vários caminhões, eita Agora nós estamos andando, hein Agora nós estamos andando, hein Será que nós passamos pra cá? Pra de carro? Aí, ó Eita, meu Deus do céu, hein Vamos ter que parar aqui que Tem um Santana Acho que é Santana mesmo, né? Esse carrinho Versalhes Ó Eita, carrinho legal, hein? Antigão, mas antigão mesmo, hein? Vou colocar na câmera 2 aí pra vocês verem um caminhãozão, hein? Opa, acidente nesse vídeo não Nesse vídeo eu não quero ter acidente não, hein o Conjunto tá lindo também, hein, pessoal Scane aí Eita, ó oh, Que coisa linda Eita, travou, hein Deu um travado aqui, mas é Eu acho que é São José dos Campos agora Por isso que tá travando Município de Caçapava Então é, daqui a pouco a gente vai passar por lá não adianta, rotas é isso aí Mesmo na câmera 2 aqui, ó Acaba travando aí um pouquinho, né? Mas é top, é tão legal porque, tipo assim, você se sente realmente no Brasil, né? Fusquinha do circo aí Você realmente se sente no Brasil, né, pessoal? É muito detalhe, muita coisa, muito bom, sabe? Dá, dá prazer de jogar nisso aqui Agora, claro Se você quiser tirar o tráfego Você pode tirar o tráfego Tranquilamente, né é, Poderia ter uma opção no, no jogo Que você colocasse ali pelo menos Metade do tráfego Ia ser muito legal ó. Esse vídeo eu vou postar ele assim mesmo tá Não vou ficar assim ah Com receio que tá travando e tudo, não eu vou postar ele assim mesmo. Porque no Rotas Brasil é muito mais fácil você fazer um vídeo do que você fazer live, né? Porque live demanda internet e aí, no caso, é... vai estar tá mais que travando, né? Porque eu tô transmitindo pro YouTube, então prefiro fazer vídeo aqui porque é menos. E você também não precisa ter um computador da NASA aí para rodar o Rotas Brasil. O meu não é da NASA, tá rodando de boa, né, assim, por mais que tenha essas, esses eventos aleatórios de FPS, mas roda de boa E em relação ao RBR, pessoal, comparando os dois, né, no último vídeo aí que eu fiz foi do RBR Eu disse que os ônibus pareciam uma caixa de leite, né, realmente o RBR peca um pouco no tráfego por conta, é... Desse, ao carrinho não passou Esperando eu passar, agora eu vou passar, meu filho O RBR peca Nesse sentido do tráfego, né Os ônibus parecem caixas de leite Papelão O Rotas já é diferente Então, o Rotas você não precisa ter Agora eu acho que nós estamos chegando na, na cidade Estamos chegando, vai travar um cadinho hein? Então... O Rotas, ele tem o seu tráfego todo detalhado. Pra vocês verem que não precisa de Jayce Cat para tá rodando aí o tráfego é, brasileiro, né? Então, como vocês podem reparar aí, os ônibus são todos legais, são todos bonitos, né? Os caminhões aí, o som do tráfego é muito bacana, né? Tem uma combizinha aí, um... um uma Kombi um, um fusca que faz um barulho que nossa senhora insuportável barulho insuportável mas é legal né é, um, é uma coisa legal a Opala aí na nossa frente então assim você vai você ver coisas diferenciadas no, Rota Brasil, no no rotas Brasil desculpa que eu errei para falar mas não deixa é, o RBR não deixa de ser um mapa ruim assim, né? ele é um mapa, é, quer dizer, falei errado, ele não deixa de ser um mapa bom, ele é um mapa muito bom e com as DLCs de Goiás e Mato Grosso, o mapa deu uma diferenciada total ali, porque o mapa base do RBR seria apenas um mapa é, bacana. E, é com a, e com as DLCs, né, o mapa continuou muito melhor Você vê que os reboques do, do Rotas aí são detalhados, tem skin É, pessoal, estamos chegando em São José dos Campos E o Opala não sai da nossa frente. olha Acelerou, mas acelerou com força, rapaz Que que é isso, meu irmão, meu pai, a galera aí, ó galera vendo o opalão aí acelerando acelerando olha o bruto aí ó ó o brutão aí pessoal lindo demais cara do céu eu não quis colocar adesivo pessoal porque eu achei que não, não ia ficar muito legal não então eu coloquei só do lado aqui ó uma nossa senhora ali aqui atrás também achei que ia ficar muito bom colocar aí adesivo é, no na frente, né, na, na do vidro do caminhão. Como vocês podem olhar lá na frente lá, vou dar um zoom para vocês verem ali, ó, os prédios. Eles ainda estão carregando, então é essa demora de carregar o jogo é que trava, né, o jogo. Mas é no Brasil a gente tem de tudo, né? Tudo é travado no Brasil, infelizmente É a realidade do Brasil Mas é isso Até no jogo a gente tem realidade também né? Anuncie na, dru, na Dutra né? Tô fazendo propaganda ali Para anunciar na Dutra E eu vou sim é, Colocar ali Eu vou entrar em contato com O desenvolvedor do mapa Então quem tiver o Rotas aí vai poder ver aí o canal Gabriel Dias daqui um tempo aí na Dutra, né? Muito legal. Vou ver quanto que ele cobra para fazer e vou deixar ali para anunciar ali o canal no Rotas Brasil, né? Eu acho muito legal também essa parte aí de poder deixar. Eu acho muito top. Você vê que em todo lugar tem, ó, ele tá travando, pessoal, travando, mas tá travando muito mesmo, viu? Mas eu vou deixar o vídeo assim mesmo. Vou deixar, não vou coisar não, senão vai estragar nosso videozinho, né? É um videozinho humilde, tadinho, não tem muita coisa boa. <risos> aqui do lado aqui, ó, nós temos aí um provavelmente um shop, tem McDonald's, tem Marisa, ali ó Vale Sul Shopping É um shopping Muito top Pessoal, foca na paisagem do, do, do jogo Você passando Com seu bitrenzão aí Vendo a cidade de São José dos Campos Na Dutra Topzera, hein Topzera, olha como é que tá Travando tudo, hein Topzira das galáxias Olha o painelzão do bruto aí Pra quem gosta de painel de caminhão antigo Esse painel é um dos mais bonitos que eu acho que existe assim nos caminhões hein? E estamos chegando pessoal, 20, 19 quilômetros aí já a gente chegar estamos passando São José dos Campos aí no Rotas Brasil para quem não conhece eu vou deixar aí o link na descrição para você ir lá fazer sua inscrição seu cadastro no Rotas Brasil e adquirir esse mapa se não me falha a memória tá em torno aí de 40 reais o mapa então tá muito barato você joga bastante no mapa eu ia fazer ali um, uma filmagem não deu nem tempo cara o caminhão tava na frente. Mas assim, você consegue jogar, tá? Você no Rotas você consegue jogar assim. É comum, né? Até o desenvolvedor do mapa também falou que o dele dá esse chute mesmo, mas é detalhes, né, pessoal? Muito legal os detalhes aí. E vale muito a pena ter os detalhes no jogo. Ó um manzão aí ó, metendo bronca aí, ó. Eita, meu Deus do céu, hein? Vamos ultrapassar ele aqui. Desde já eu espero que vocês gostem Ao e Eboot Gamer aí, ó. Segue lá o canal do Eboot Gamer, também muito bacana. É uma travada ali no Eboot Gamer. Hein? Pra quem gosta de Kaiser aí, essa é a hora, hein? Não deu pra mostrar direito. Não deu pra mostrar direito. A velocidade com um pouquinho, né? Diminuir um pouquinho aqui que nós estamos baleando aqui, estamos costurando tudo. Eita, travou em pessoal. Eu vou deixar assim também, né? A rota que eu escolhi foi uma rota bem é típica, né? De travamentos, né? Porque o, o legal é você passar na Dutra mesmo, né? É óbvio que tem aí vários lugares Agora dá para fazer a propaganda do e aí, ó Segue o canal do E-Boot Gamer, pessoal Tanto lá no YouTube quanto no Facebook E-Boot Gamer trazendo aí várias coisas boas também Muito legal Não estão me pagando para divulgar canal não, tá? Mas é porque o serviço do cara é muito bom Espero ser... Espero poder me comparar a ele um dia sei que eu ia bater aqui agora, hein? sei que eu ia levar o carrinho embora agora. Ó, Fit 1 ali. Agora, pessoal, são exatamente aí As 15 para 11 da noite que eu tô gravando esse vídeo Tá chovendo, mas tá chovendo E aí, na cidade de vocês, me conte Deixa nos comentários Deixa nos comentários se tá chovendo muito pro lado aí de vocês, hein Pra quem me segue aí O que me mata esse tanto de carro O que me mata esse tanto de carro aí, ó Cinco quilômetros a gente chegar no nosso destino final Estamos concluindo a nossa viagem O vídeo vai sair da forma assim mesmo, pessoal Se for grande, se for pequena, vai sair desse jeito Não tem como é, eu cortar o vídeo E também não tem como eu fazer vídeo curto de gameplay Porque o mapa tem escala real Então eu acho que o modzinho tá funcionando que nós chegamos bem rapidinho, né? Cara, e uma cidade grande também, né? E eu já, já peço desculpa aí pelos travamentos. Mas o PC aqui, pessoal, não é da NASA, não. O PC não é da NASA. esse cara passar aqui, ou será que nós conseguimos passar ele, que nós temos que entrar aqui à direita né, acho que nós não vamos conseguir passar ele não, ele tá na mesma velocidade que a gente, conseguimos, conseguimos passar ele com sucesso, aí, chegamos no nosso destino final aí e é isso aí, ó retorno Igarapés, bairro Igarapés por onde que nós entramos aqui, rapaz passamos já, né no caso, eita, era ali mesmo vamos ter que dar a volta aqui agora, né que lá na frente dá a volta sempre, toda vez que eu gravo um vídeo de caminhão, eu erro o caminho, vocês já perceberam isso, né? ó o fã aí, laranja hein? aqui não dá pra passar ó tem que dar a volta mesmo, pessoal tem que fazer a rotatória lá na frente vocês já perceberam, né? que toda vez que eu gravo vídeo de caminhão, eu passo aí da, da empresa, né? Não sei se é nervosismo, não sei o que é, mas eu sempre travo. O caminhão parou aqui do nada. Ah, tá escrito ali, pare, né? É bom que vocês vão vendo mais um pedacinho do vídeo, aí. Rotatória aqui, bem bonitinha. Valeu, Mercedão aí. Baú, né? Vamos pular a carga, né pessoal? Que nós estamos de bitrem. Aí, finalizada com sucesso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu dar uma resinha aqui. Aí, só para mostrar o caminhãozão aí para vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa o like para ajudar. Quem caiu de paraquedas, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui!